Hoje, 1 de junho, nós celebramos 30 anos da entrada em vigor da lei que permitiu a vinda de muitos brasileiros para o Japão. Hoje, essa comunidade de mais de 200 mil pessoas tem uma ocasião para refletir sobre tudo aquilo que ela conquistou, os desafios que ela enfrentou e olhar também para o futuro. É uma comunidade que... Vínculos com o Brasil, mas que ao mesmo tempo se esforça em integrar-se à sociedade japonesa. Com muita satisfação, aqui na presença dos cônsules e de tantos brasileiros de destaque na comunidade brasileira aqui no Japão, nós fazemos uma pequena homenagem no contexto das celebrações que vamos fazer esse ano. Mostrando um pouco da nossa da nossa da nossa cultura, teremos duas apresentações musicais e também oferecendo a possibilidade para que algumas pessoas uh, transmitam mensagens uh, para, para os, os ouvidos Bom, eu queria destacar é, o espírito de desafio do povo brasileiro que veio para o Japão, né? quer dizer, eles saíram da inércia. E muitas das vezes foi a primeira vez até que eles andaram no avião E vieram para o desconhecido E nesses 30 anos vem batalhando para levar o seu sustento para sua família Aqui no Japão E nos 30 anos a gente é, se deparou com esse vírus né E é, certamente é uma das maiores virtudes que vai ser necessário para a gente é, atravessar esse período, vai ser justamente esse espírito de desafio. Eu acho que vai ser duro, mas com certeza é, o brasileiro aqui no Japão ele vai ter muito a contribuir para a reconstrução da economia japonesa. Eu, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a comunidade brasileira e dizer que o consulado em geral em Ramamato tem muito orgulho desse grupo que está conosco aqui, morando no Japão, porque eles têm contribuído muito para a cultura, para a sociedade, para o dinamismo econômico do Japão. Nós estamos vivendo um momento muito especial, como todos sabem. Nós tínhamos programado... Em conjunto com, as embaixadas, com a embaixada, os consulados e os conselhos de cidadãos, uma série de eventos justamente para celebrar essa presença brasileira aqui, discutir algumas questões de interesse da comunidade e, seguindo o bom espírito brasileiro, fazer algumas festas que nos unem e que nos fortalece. Mas, devido ao coronavírus, Tivemos que ajustar essa programação e justamente nesse, nesse momento eu gostaria de fazer um chamamento à comunidade, dizendo que nós precisamos agora mostrar muita solidariedade, justamente como tem dado mostras de ser capaz de fazer isso em situações difíceis anteriores, recentes, como foi o caso próprio dos desastres lá em Fukushima. Então, nosso consulado e os demais estão empenhados em montar uma rede de apoio àqueles que mais necessitam diante dessa previsível dificuldades de trabalho e de algumas demissões. E nós gostaríamos que todos contribuíssem na medida das suas possibilidades. E finalmente expressar a minha confiança de que juntos é, nós podemos conseguir cada vez mais, é, poderemos, dentro do, das possibilidades, chegar a uma prosperidade, atingir as nossas metas, e o consulado está disponível para ajudar e assistir dentro das suas possibilidades. Obrigado e felicidades a todos. É, bom, parabéns, comunidade brasileira no Japão, 30 anos. Três anos que nós tivemos que passar por momentos bastante difíceis. A gente lembra 2008, 2009, a crise, tsunami de 2011, mas foi onde a comunidade pôde é, reafirmar o seu lado solidário, o seu lado de muito trabalho, muito esforço, e principalmente o seu lado de superação. E não vai ser diferente nos próximos anos. É, nós temos aqui agora um momento bastante difícil decorrente ao Covid-19, e que nos, também vai nos exigir bastante esforço nesse sentido. Não tenho dúvida que nós iremos passar por tudo isso, iremos superar, e nesses 30 anos a gente só tem que comemorar, e comemorar muito. Parabéns, comunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer me dirigir à comunidade brasileira no Japão, neste dia em que comemoramos o marco histórico do nascimento da comunidade. Infelizmente, a data coincide com um momento de grandes dificuldades para o Brasil, o Japão e o mundo. Quero, então, deixar aqui algumas palavras de esperança. Em 30 anos, a comunidade já vivenciou diversas crises e dificuldades. A crise atual também vai passar e a comunidade vai conseguir superar com solidariedade e alegria, mais esse obstáculo. Em Tóquio, o consulado adotou medidas de distanciamento social, pensando na saúde e segurança do público e de nossos funcionários. Não obstante, conseguimos manter todos os serviços que prestamos à comunidade. Com o fim do estado de emergência em Tóquio, o consulado geral espera retomar o atendimento normal, bem como as demais atividades voltadas à comunidade inclusive as missões itinerantes, e isso para nós é motivo de celebração. Também acreditamos na retomada gradual da atividade econômica do país. Sabemos, porém, que muitas famílias brasileiras estão enfrentando sérias dificuldades. Pensando nelas, o consulado e o Conselho de Cidadãos de Tóquio, com apoio de NPOs e outros, Lançou uma campanha de arrecadação de alimentos para a distribuição emergencial aos necessitados. Em poucos dias, recebemos muitas doações, o que dá mostra de união e do espírito de solidariedade da nossa comunidade. Nessas poucas palavras, quero mais, vez, mais uma vez expressar minha esperança em tempos melhores e meu voto de bem-estar e muita saúde. Muito obrigado. Comenzados brasileiros, brasileiras no Japão, bom dia, é, boa noite, é, dependendo do horário. Sou Heber Toyohashi, presidente do Conselho de Cidadãos do Consulado Geral do Ramamatsu, do Brasil em Ramamatsu. Com imenso prazer, venho parabenizar e compartilhar com todos vocês a alegria de juntos comemorar a nossa vinda em 30 anos de história dos brasileiros no Japão nesse ano. 30 anos que foram de muitas alegrias e realizações que marcaram para sempre em nossas memórias grandes sucessos e avanços nas nossas relações Brasil e Japão. Quem não se lembra de passarmos é, por dificuldades quando a bolha econômica estourou, quando o Lehman choque, o grande terremoto Higashi-Nihon e a grande pandemia agora, os brasileiros bravamente lutaram e continuarão lutando juntamente com nossos irmãos e por que não dizer uma segunda pátria mãe o Japão? em todas essas dificuldades para a reconstrução e reerguimento da economia. Dentro de nossa província de Shizuoka, e como a maior comunidade de brasileiros em todos esses anos de história no Japão, o consulado de Hamamatsu teve um papel fundamental para quebrarmos paradigmas e sendo pioneiros de entrada na sociedade japonesa, em várias áreas como educação, na realizada primeira feira de educação, empreendedorismo como primeiro espaço trabalhador trabalhador e agora com sede de acolhimento de treinamento em pré olimpíadas dos Atletas Olímpicos e Paralímpicos. Hoje entramos numa nova era e onde teremos grandes desafios para ultrapassarmos novamente várias barreiras, com certeza e com a perseverança e força de todos nós brasileiros, faremos história novamente nessas terras nipônicas como vencedores e grandes apoiadores dessa nação que nos acolhe. Fizemos história que resume-se em grande gratidão mútua dos dois países, como realizadores de sonhos e grandes colaboradores no engrandecimento Sim. e sucesso no desenvolvimento. Com essa certeza, nós do Conselho de Cidadãos do Consulado de Hamamatsu, juntamente com a Embaixada e todos os outros consulados, faremos ainda melhor para as próximas comemorações de brasileiros no Japão, servindo e ajudando em todos os quesitos proativos de engrandecimento das nações. Meu muito obrigado! E parabéns aos 30 anos de brasileiros no Japão. Comemorar 30 anos de formação de uma comunidade não é pouca coisa. Não é só uma data com uma festa que nós vamos comemorar. Eu acho que os brasileiros podem ter muito orgulho e um orgulho bom de pensar que isso aqui, essa comemoração desses 30 anos, é a comemoração de uma verdadeira saga de uma população que já chegou a ter 300 mil pessoas, 300 mil pessoas aqui no Japão. Hoje são em torno de 220 mil. São brasileiros que, nessa saga grande de 30 anos, construiu também pequenas sagas. São as sagas de cada família as histórias de cada família da luta da construção e é, portanto não é uma data para passar em brancas nuvens quando eu passei um pouco viajei pelo Japão estive em contato com é, eventos grandes que foram feitos construídos é, criados pela própria comunidade eu tive a noção da grandeza desse trabalho e desse e desse é, é, dessa construção que é a presença brasileira aqui. Eu vi festas onde a nossa cultura estava enriquecendo a cultura japonesa, se misturando, convivendo. Eu vi também engenheiros brasileiros fazendo aviões japoneses voarem, porque sem a nossa tecnologia, a nossa ciência, dos nossos engenheiros não poderiam conseguir. Eu vi brasileiros ensinando numa fábrica como melhor produzir, melhorando a capacidade de produção, trazendo alegria, é, é, conversa, boa convivência dentro da fábrica, mostrando a, a nossa capacidade produtiva. Todas essas pequenas sagas, essas pequenas construções e, e esse pequeno trabalho de cada um, somado cria essa grande saga que hoje nós comemoramos com 30 anos. Então, eu acho que é, a, a minha palavra é, é de orgulho e, e, e da minha honra de poder estar aqui nesse momento para comemorar com os brasileiros. Eles estão de parabéns, é a comunidade que, que fez isso e que é merecedora é, da comemoração dessa data, dessa celebração. Parabéns à comunidade brasileira, nós continuaremos tentando ajudar estar do lado de vocês nessa saga. Muito obrigado. Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato isoneiro, Vou cantar-te nos meus versos O oh, Brasil, samba que dá mamboleo, Que faz xingar O oh, Brasil, do meu amor nosso senhor Brasil pra mim, pra mim, pra mim, ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado. Boto rei como no Congaba Brasil pra mim. Brasil, Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscretivo. Pra mim, pra mim Brasil, pra mim Brasil é bom demais Brasil Comemoração aos 30 anos da chegada dos brasileiros no Japão. Uma, uma pequena homenagem da nossa parte, dessa linda música sim, de Aris Barroso, né? Ari Barroso, que foi consagrado na voz de muitos artistas brasileiros. Que todos que passaram esses 30 anos que ainda estão aqui, ou que já foram embora, são todos vencedores. Muito obrigada pelo dia de hoje. Um abraço a todos vocês. Sou Tomoe Yoshida, diretor-geral do Departamento da América Latina e do Caribe do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão. Tenho a honra de participar deste evento online comemorativo de 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Aproveito esta ocasião para parabenizar os brasileiros pelo importante papel que têm desempenhado até os dias de hoje em diversas áreas da sociedade japonesa. Sei que a atual situação da pandemia mundial não está sendo muito fácil. Sinto imenso para milhares de pessoas que perderam as vidas, inclusive nossos dois países. Mesmo assim, no Japão foi decretado o fim da situação da emergência. Estamos nos encaminhando um novo passo de reabertura gradual das atividades. Embora seja um imenso desafio, tenha a forte convicção de que nós podemos enfrentar e conquistar junto essa crise. Além de três décadas que estamos comemorando, este ano também completa 125 anos de relação diplomática entre o Japão e o Brasil. Como a sociedade brasileira no Japão está se tornando cada vez mais uma peça indispensável, da sociedade japonesa. A parceira entre o Japão e o Brasil nunca foi tão forte como hoje no cenário internacional. No restante deste ano, pretendo acelerar meu trabalho para fortalecer ainda mais as nossas relações de amizade. Deus te abençoe. Obrigado. Saudar a todos que nos acompanham. Cumprimentar o embaixador Eduardo Saboia, os membros da embaixada e dos consulados e também todos os brasileiros que participam desta comemoração conosco. É uma grande honra participar dessa celebração tão solene, conectado com todos vocês. Estamos passando por um período difícil de nossa história, nossa sociedade nunca passou por uma situação assim, estamos caminhando para um novo mundo. Neste momento, precisamos ter paciência, mas graças ao advento das novas mídias, podemos celebrar juntos. Tenho muito orgulho de fazer parte desta grande parceria de sucesso entre o Brasil e o Japão. Este ano comemoramos 30 anos da ida dos brasileiros para o Japão. Quero prestar minha homenagem a todos que fazem parte dessa bela história de trabalho, luta, sonhos e a esperança de um futuro promissor. Gostaria de agradecer também todo o apoio do governo japonês aos nossos brasileiros. Fico muito feliz em ver a perfeita integração entre as duas nações, tenho a certeza que tanto o Japão quanto o Brasil ainda tem muito a ganhar com esta relação bilateral, diplomática e de amizade. Lembrando que são 30 anos da ida dos brasileiros para o Japão, mas este ano também celebramos 125 anos do tratado de amizade entre os dois países e os 112 anos da imigração japonesa no Brasil. É uma longa história e muitas conquistas. Parabéns e sucesso a todos vocês! Parabéns aos brasileiros no Japão, pelo 30 anos de comunidade. Em razão do coronavírus, estou em casa, como tantos de vocês, onde gravei esta pequena homenagem que ouvirão a seguir. Espero que gostem. Quero começar com uma música que eu gosto muito, que eu canto no, em certas ocasiões, e que é do Chico Buarque. E que se chama Gente Humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim. Parece É simples com cadeiras na calçada e na fachada escrita em cima que é um lar. pela varanda flores tristes e baldias como alegria de hoje. Bom, é Gente Humilde de Chico Buarque. Bom, agora eu quero cantar uma música do Tom Jobim, é uma das minhas favoritas, e é, é uma música tão singela, e eu espero que vocês gostem. <música> Fonema, aliás, pelo WhatsApp, de uma amiga minha, uma grande amiga minha do Brasil e eu fiquei muito feliz. E a gente conversou bastante e ela tá 43 dias em casa sem poder sair, mas graças à internet foi possível da gente matar a saudade um pouquinho, eu acho que a gente tem que fazer essas coisas assim: é... conversar, dizer que... É, que tá com saudade, e isso tudo é muito bom. Um calor humano do Brasil, né? Que eu gosto muito e que eu fiquei feliz o dia inteiro hoje por causa disso. Então. Vamos fazer isso. E eu faço isso também agora com a música, né? Estava é, cantando outro dia pro o Note. É, lembrei de uma música assim que todo mundo conhece. E depois eu fui prestar atenção na letra dela e é exatamente é, tudo isso que a gente está passando que se chama Tristeza. Tá? Vou cantar agora pra vocês. Música de David Silva, é um compositor, músico, cantor com, e uma pessoa maravilhosa de São Paulo, que eu achei na internet e, e acho que foi uns dois anos atrás é, eu tive uma oportunidade de poder chamá-lo e, e cantar junto. E ele tem um clipe muito bom com uma música que se chama Canção da Pretinha, que ele fez para a filha dele, que é uma música bem bacana e bonitinha que eu quero dedicar a todos vocês. La, la, la, eh, la, la, la, Faz sucesso na rival tão linda Que roubou meu coração Pra você eu fiz essa canção acender